E aí gente verde, tudo bem com você? Aqui é o Luiz Mourão e se você quiser aprender o ritual do chá do Jeito Luz da Serra fica aqui nesse vídeo que a gente vai te contar como tomar um chá bem mais poderoso para você conseguir conquistar aquilo que você precisar. Solta a vinheta e daí a gente já vai começar! Quer saber de um chá que te conecta com o mundo espiritual? Fica aqui que a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Luiz Mourão, sou um dos professores de filtro energético aqui do Luz da Serra. E hoje o ritual do chá vai ser desmistificado para você. Muito bem. O que, que é isso, pessoal? O ritual do chá ele começou como uma tradição lá no Oriente, né? Onde as plantas começaram a ser desidratadas, depois é, infu... infundidas? Infuzidas? Acho que é infundidas com água. E surgiu, então, a infusão a quente, que hoje a gente conhece como chá. Tem também a infusão a frio, que pode ser o suco, né? Pensando assim, ou então água saborizada. Mas uh, o chá, ele consiste nessa infusão a quente de uma planta né, desidratada com água, com algum líquido. E, e como é que funciona esse ritual do chá da maneira original, né? Como surgiu lá no Japão. Ele, esse ritual do chá, no caso, ele funciona como que com, como um processo de tranquilização né como se fosse uma meditação é algo bem apreciado pela cultura oriental tanto é que no, na cultura japonesa existem dois tipos de rituais de chato aqui com uma colinha para não deixar faltar nada para você a gente tem um que ele é mais usual lá no Japão que é chamado chakai o chakai ele é um encontro né tem gente que aqui no Brasil é, chama o colega de trabalho para ir num happy hour, num bar, num lounge, né, para tomar um, uma bebida, um drink, um café, uma água, um suco, comer um açaí né, num dia quente. É, então, o chakai lá no Japão é um encontro para um chá mais coloquial, aí é eu com um amigo, eu com algum colega de trabalho, ah, vamos tomar um chá, vamos, é esse tipo de encontro. E também tem o chad, que é um ritual do chá, mais vamos dizer tradicionalista é um ritual do chá mais importante como é que é aquela palavra o a ler mais formal né? então o chad ele é um ritual do chá mais formal lembrei da palavra uh, e daí lá na cultura oriental né lá no Japão no caso o chad ele pode durar até quatro horas bem legal né isso é bem diferente e o chad então ele reúne tem rituais dentro do ritual do chá tem Etapas a serem concluídas, né? Tem etapas de você preparar, colocar a água a certa temperatura, ferver a água a certa temperatura. Já viu gente que naqueles vídeos que coloca o chá dentro da chaleira, espera a cozinhada, alguma viradinha assim, vai servindo na porcelana, derrama em volta. Tudo isso tem um que e tem um porquê no chá. Então, todos esses dois rituais, o chakai e o chá, de origem japonesa. Né? Cada ritual, cada encontro para o chá tem uma qualidade mais coloquial e mais formal e eu vou contar aqui agora o jeito que você pode fazer o ritual do chá aqui no Brasil, do nosso jeito Luz da Serra para você. Só que antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar a sinetinha para você não, não perder nada, não ficar fora de nenhum conteúdo, tá? Então, para você fazer o ritual do chá, Nada mais antes você precisa de um chá, né? Então eu vou pegar aqui um chá que eu havia preparado antes. Esse chá aqui, ele é de sachê. Ele pode ser esse que você preparar como um chá de planta desidratada. Esse aqui é um sachê de erva desidratada. Mas você pode ir numa casa de cereais, né? Numa cerealista, uma loja de produtos naturais. E, e pegar a planta, né? Por exemplo, o chá de hibisco. Você pode comprar o hibisco desidratado ferver ele na água, né? é, fazer a infusão a quente com o hibisco, depois transferir para o recipiente, tá? Aqui eu estou usando chá de sachê mesmo, então bem assim. Então o que, que você faz? Uh, o ritual do chá, você precisa preparar tanto o chá quanto o ambiente. Então enquanto eu estava preparando o chá para gravar esse vídeo, eu já estava né, uh, preparando tanto a minha energia, quanto a energia do ambiente aqui do estúdio, no caso, onde eu estou gravando, para esse ritual. É importante o quê? Você fazer uma prece, elevar sua sintonia, você ficar tranquilo, calmo e se centrar naquele momento. O mais importante do ritual do chá é o aqui e o agora. É não ficar fazendo chá na correria. Nossa, eu vou tomar esse chá correndo tem eu tenho que ir na lotérica, eu tenho que ir no mercado antes de fechar, tenho que ir na academia que queria ir, tenho que resolver a coisa amanhã no trabalho. Não. Naquele momento, o ritual do chá é você se centrar para aqui e para agora, tá? Então, uma vez que você se centrar no ritual do chá, se acalma, acalma o pensamento, foca no aqui e no agora, sente o aroma, né? O interessante que a gente explica da maneira a infusão quente quanto a energética é sempre aquecer a água numa fonte de calor natural, nunca no micro-ondas, numa chaleira elétrica, naquela torneira elétrica, o ideal é fogão, tá? Lareira, é, fogueira... Um fogareiro, fogão de indução não, cooktop não, cooktop só se for a gás, tá? mas é interessante que a fonte do calor seja o fogo, porque o fogo é natural, então aquecer a água numa fonte natural de calor, no caso o fogo. E o ponto de aquecimento da água não é de fervura, não é que nem a água do café que borbolha grande, é água no ponto chimarrão, né? é água de chimarrão, como aqui no Rio Grande do Sul, Eles, ah, o pessoal conhece. Então, colocou a chaleira para aquecer na água, começou a formar aquelas bolinhas, né, bolhas pequenas no fundo da panela, já pode desligar e preparar o seu chá. E enquanto você faz isso, você vai se conectando e preparando o ambiente, fazendo uma oração, agradecendo o momento, agradecendo o hoje. Tá? Então, começa sempre assim. Depois, com o chá aqui, o que, que você faz? Você coloca a mão no coração e a outra mão você segura o chá. tá bem? É bem simples assim. Você fecha os olhos faz uma respiração profunda, se acalma, se concentrando no seu coração e vai sentindo os batimentos do seu coração ao longo das respirações, ficando tranquilo, com a mente serena e vai percebendo os batimentos do seu coração com a mão que está no seu peito. Com a mão que está no seu peito sentindo os batimentos do seu coração, você começa a mentalizar, imaginar que o chá a cada batimento cardíaco, ele vai adotando duas cores, dentro da caneca, na sua mão, que está segurando o chá, a caneca brilha nessa cor também, e a cada batimento o chá fica verde, prato, verde, prato, verde, prato, verde, prato. Eu estou falando para você, né, mas eu estou fazendo essa mentalização mais rápido, porque meu coração ele bate uma frequência mais acelerada do que essa eu estou falando. Então, é verde, prata. Então, a cada batimento cardíaco, a cada sensação que você tiver na mão que está com o coração, e daí você já vai percebendo na feição da pessoa que a energia vai mudando, né? Você vai imaginando, projetando na caneca que está um tá o chá, essa luz, essa coloração verde-prata alternada. Com a mão no coração, o chá vai assumindo essa coloração alternada Verde, prata, então verde, prata, verde, prata. E quando você sentir que o chá está pulsando, né, verde, prata, verde, prata, na mesma frequência que o seu batimento cardíaco naquele momento, que você vai sentir que vai acalmar, você pega, segura. Toma o gole do chá, vai tomando o chá tranquilo, calmo. E quando você ingere, né, enquanto o chá entra no seu sistema, Imagina, visualiza que aquele verde-prata pulsa dentro de você. Aquele verde-prata que você ativou, que você ancorou a energia no chá, você vai internalizando aquela energia. O verde-prata vai sendo absorvido pelas suas células e no final está pronto. Não fica tomando o seu chá no momento do chá, foca numa meta, foca num objetivo... No objetivo de saúde, de cura, aprovação num concurso, harmonia com família, resolver um desequilíbrio emocional, resolver um problema de prosperidade, ou então conexão espiritual, que é a propósito desse vídeo. Enquanto você estiver no ritual do chá, não deixa distrações do mundo físico te distrair. Não fica mexendo na rede social, não fica lendo e-mail, não fica olhando uma conta, não fica vendo, lembrando notícia, não fica vendo coisa ruim na TV, não fica vendo seriado, filme de morte. Não, na hora do chá, é você naquele momento. É você procurando se relaxar, você procurando trazer a sua consciência para o aqui e agora. Nada é mais importante do que você focar a sua atenção naquele momento presente. Da mesma maneira que durante a meditação, durante qualquer meditação, a gente quer focar no aqui e no agora, sem deixar o pensamento vagar, quando você está no ritual do chá, é uma maneira de você fazer uma meditação consciente. Então quando você está focando aqui e evitando distúrbios externos, você vai conseguir ter essa conexão espiritual mais elevada. O ritual do chá é um exercício para você se conectar com as esferas sutis superiores. Se você já faz o ritual do chá, compartilha aqui embaixo os resultados que você já teve. Se você quiser aprender outros resultados, outros rituais, compartilha aqui também que a gente vai estar sempre olhando, tá bom? Um beijo no seu coração, muita luz. Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, dos professores de Vito da Luz da Serra. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais.